E eu queimei a minha língua, né? Eu como torcedor do Curitiba falei ontem o quê? Que a gente ia perder lá e depois ia ganhar nos pênaltis aqui. Ganhou lá o um empate da Curitiba. O time do Maringá precisa ganhar por um gol de diferença, pelo menos, para levar para os pênaltis. Gente, hoje, por causa do acidente na cidade de Sapopema, onde nós tivemos 10 pessoas mortas e um número excessivo de pessoas feridas também, nós não vamos mostrar o quadro bicho. Tá, mas nós vamos trazer sim a entrevista com o Dr. Wagner Bueno e também o quadro Bicho, se possível amanhã. Se não for possível, já fica agendada para semana que vem. O assunto é doces e os animais bem pertinho da Páscoa. Tome bem, bastante cuidado com isso. Tá? Ó. E daqui a pouquinho eu estarei lá fazendo o RN Dia. Junto com a Rafaela Moron, o RN Dia Curitiba e o RN Dia Paraná, das 10 às 11 só para Curitiba em 107.1. E das 11 ao meio-dia a gente entra em rede com 104.5, também com a Jovem Pan News de Londrina, para trazer para você as principais notícias do estado do Paraná, com opinião, com credibilidade, com contundência, como se pede na marca. Jovem Pan News, a gente não fica em cima do muro, como aqui, de jeito nenhum. Então eu peço a sua participação. Em Curitiba, 107.1, sintoniza no seu rádio, onde você estiver, no seu celular. Em Londrina, 104.5 e se prepare que essa rede só vai crescendo. Só vai crescendo, mais cidades vão surgir por aí com a Jovem Pan News Paraná. Beleza? Te espero então a partir das 10 horas da manhã. E ó, riquemais.com.br, essa semana eu deixei lá a minha coluna. Aperta aí, o jovem, aqui falando do acidente, os destaques o nosso Rick, mais, acha a coluna lá pra mim falando sobre censura será? será? no dia em que se relembra o golpe militar de 64 falar sobre censura é exatamente o que a gente não quer né? tem gente que fala que é revolução tem gente que fala que é golpe, cada um dá uma visão diferente, mas foi um período de ditadura no nosso país, tá lá, ó, já tá acessado lá, volta, é só clicar ponto final no Paraná no ar, eu volto amanhã às seis e meia da manhã, um abraço a todos, sorte e paz tchau, vem aí o Fala Brasil São 8 horas 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia. Bom dia para você. A polícia investiga uma ação ousada de criminosos que se passaram por seguranças e roubaram quase 2 milhões de reais de uma agência bancária em São Paulo. O grupo chegou ao local uniformizado e com um carro forte.